Estou no 94, caramba. Vocês não fizeram isso não, mano. O que aconteceu? Mano, aconteceu. Não vocês não se mataram, não. não. O que aconteceu? Não, não, não, não, O que aconteceu? Não, galera, não, não. Não, eu não vou subir, não. Eu não que que vou subir. Que fizeram, mano? O que vocês fizeram, mano? O que aconteceu? Eu tava no.